Deixe-me dizer uma coisa, a leitura dinâmica apresentada por muitos cursos do mercado é a mesma que era ensinada na década de 40, quando o exército americano precisava acelerar o processo de instrução dos seus soldados. É bem antiga, né? Hoje nós vivemos na era da educação à distância, da leitura na tela do computador, e é por isso que nossos hábitos de leitura precisam mudar. A leitura dinâmica, ela funciona e existem provas científicas de sua eficiência, mas para isso é preciso um curso confiável e um aluno empenhado, interessado em aprender.